Oi pessoal, então eu tava com aquele problema que tem muitos vídeos na internet, né? Que a água ela entra aqui e enche aqui o carpete e chega até a passar aqui para trás. Então o problema na verdade tá vendo ali ó, é na, na direção olha, ó. No cabo da direção que a água entra, ó, tá até enferrujado. Então, esse é o problema De todo mundo Mas por que tem esse problema? Ferrugem é. Então, vou dizer aqui como é que vai ser resolvido Só precisa de uma chave dessas Esse aqui não vai precisar E também de um pincel de ponta longa E disso aqui, ó batida de pedra isso aqui não é mais é do que borracha líquida então eu desmontei aqui o carro também vai precisar de um alicate tá? só para tirar isso aqui ó que tem que dar uma forçada e aí ele que é o parabéns então eu fui ver ó e tava tudo enferrujado ali tinha uns buracos ali ó e aí eu eu meti meti essa borracha dele e aqui também eu falei que estava entrando pelo cabo da direção porque aqui onde tem esse fio que é onde passa na direção também tinha um furo Uau. e aí eu meti meti essa borracha dele a gente tá brilhando, ó. E aí agora... Tá bem vedado. Porque o resto... O resto tá bom. Não adianta a gente botar esse negócio... E vedar com silicone ali a onde já foi vedado porque o problema é a ferrugem isso aí é tudo tentativa de resolver o problema mas ali eu vi tinha os buracos de ferrugem e agora tapando com essa borracha líquida e tenho certeza absoluta que esse inferno vai acabar então eu gastei ali a borracha líquida que é 25 reais um pincel é 5 reais no máximo, aí a chave de fenda todo mundo tem em casa, né? então com nem 50 reais tu resolve esse problema que já me deu vontade de vender o carro só por causa disso, então espero que resolva aí pra vocês, valeu, se inscreva aí no canal. Tá?